Oi gente, tudo bem? O Dani foi de novo viajar, infelizmente pra mim, infelizmente pra ele, né? Porque é bom pra ele, ele gosta de viajar pela empresa, o Ponguito não gosta, né? Você não, olha a cara dele. Que que foi? Que que você tá fazendo aí? Hein? Você já sabe que eu tô saindo, né? E você não quer que eu saia. Ô, oh, dozinha! Quando a gente começa a ajeitar as cadeiras ali da sala para fechar a cozinha e a gente vai lá e pega um, um biscoitinho dele, alguma coisa assim, para deixar para ele e não dá para ele já na hora, ele já sabe que a gente está saindo de casa, porque a gente sempre deixa um biscoitinho para ele, né? Tô indo na minha primeira sessão de acupuntura por causa da denomiose, endometriose e tudo mais. Vou tentar filmar pra colocar lá no outro canal né, no Vivendo vamos ver se ela vai deixar, se vai dar certo vou explicar pra ela tudo e depois vou no mercado tô levando minhas sacolinhas já ó, o tanto de sacola e depois de noite a gente vai jantar no Tio Sami. ó bom oh, meu amor Mami já volta, tá bom? até depois, fica aí brincando até depois Estava na acupuntura, foi a primeira sessão hoje, foi super legal. Gostei um monte dessa mulher. E eu não sei onde eu deixei o carro, mas. Onde eu deixei o carro? <risos> Só um pouquinho. Ah! Ai. Acho que aqui. Que beco que eu tô me metendo. Gente, isso eu não sei se eu tô no lugar certo. Acho que eu eu tô completamente perdida Eu não acho a entrada da garagem Porque a hora que eu cheguei, claro que eu já tava assim Eu vim correndo, né E eu não olhei direito onde que, eu, onde que eu saí Eu achei a garagem, a entrada de carro da garagem Mas eu não achei ainda uh, O elevador Depois eu falo mais com vocês Oi gente! Então, essa semana eu estou viajando de novo e eu quero mostrar para vocês o meu quarto porque hoje eu estou na Polônia Aqui temos a entrada, aqui temos um banheiro Oi! Com um chuveiro bem grande, eu espero que a água desse chuveiro seja boa e que saia bastante água Aqui um cafezinho, coisas para tomar bagagem, TV uma cama grande que parece ser bem confortável. E olha só a vista que eu tenho dessa janela aqui. É, muda um pouquinho a perspectiva né, de estar na Suíça, estar no Japão, agora estar na Polônia. A gente está numa cidade... Eu não sei quão grande é essa cidade, mas essa cidade se chama Vult E tem muita, muita coisa industrial por aqui. Inclusive aquele prédio... Cadê? Lá? Tem de cor vermelha, se não me engano é um, uma fábrica antiga, um prédio todo de tijolos vermelhos, bem bonito. Agora eu vou sair, explorar um pouco, tentar ver se eu acho um almoço. Não sei se tem alguma opção vegana ou não, mas vamos descobrir. Fico aqui até sexta-feira. A gente tem alguns workshops, coisas para fazer. Vamos ver, vamos ver o que eu acho. Tem um shopping aqui do lado, eu tô indo para lá agora e eu vou levar vocês comigo. maravilha, eu atravessei, tava na esquina do hotel atravessando e eu olhei isso aqui ó uma cara de ser, de ser uma possibilidade então, então vamos ver se eu acho o almoço para hoje amanhã Maravilha, do lado do hotel, só atravessando a rua e eles têm opções veganas que são muito boas e muito bom Achei o carro, quer dizer, achei a entrada do estacionamento. Uh, era uma cidade que eu nunca fui antes, gente, dá um desconto, né? E aí agora eu vim aqui no mercado. E eu só queria terminar de contar pra vocês, né, como que foi lá. Eu tô fazendo agora essa acupuntura porque foi uma sugestão da minha ginecologista, né, pra tratar a endometriose e adenomiose, na verdade. Mas é claro que isso também vai ajudar a gente, a, pode ajudar a gente a engravidar, né. E achei super legal a conversa com ela. Ela trabalha com ervas também, então ela me deu uma, uma receita pra uma, umas gotinhas de uma planta lá, que ela regula os hormônios naturalmente, assim, né, a produção de hormônios no corpo. E... Então eu tô bem animada, assim, eu vou, é para eu ir agora uma vez por semana no começo e ver como que vai, como que isso vai, né, se vai mudar alguma coisa no meu ciclo ou não. Eu falei para ela que eu tenho a fase lútea meio curta, então isso também pode ser um problema pra gente, né, impedir que a gente engravide. E ela falou que a endometriose pode, que a acupuntura pode ajudar com isso também, aumentar a fase lútea. Então eu tô super feliz, estou feliz que eu tenho a oportunidade de fazer esse tratamento, feliz que foi uma, que a, a, essa minha médica especialista em endometriose que é, sugeriu essa mulher, né, que me mandou para ela. Então, e eu tô feliz também, foi tão legal ouvir de alguém da área de saúde Que o que eu tô fazendo na alimentação tá super certo Se você quiser saber mais detalhes, assim, uh, realmente detalhes sobre isso Sobre o que, que é a endometriose que eu tenho, por que, que a gente não consegue engravidar e tudo mais Você pode ver e também, assim, os tratamentos que eu tenho feito, né você pode olhar no nosso outro canal, no meu canal, é Vivendo com Saúde Então eu só não vou ficar assim, aqui nos vlogs eu vou mostrar mais assim Continuar mostrando nosso dia a dia, o que que a gente está fazendo para tentar engravidar e tudo mais Vou levar vocês nas consultas, tudo junto, assim, tudo que eu puder, né? Mas se você quiser saber mais detalhes mesmo, você pode olhar lá no outro canal Achei o choque Tão estranho andar nos lugares que você não entende a língua as pessoas falam você não entende uma palavra. Tudo que está escrito você não entende uma palavra. É muito chato isso. Quero ver se eu acho algum mercado, alguma coisa do tipo, que eu preciso comprar talvez algumas nozes para ter comigo durante o dia porque o pessoal vai ter chocolate, muita coisa do tipo e eu não posso comer nada, então tem que pelo menos estar preparado para conseguir conseguir ao menos disfarçar e fugir um pouco. Gente, minha bateria tá acabando, eu preciso pôr pra câmera pra carregar, então eu vou dar tchau pra vocês já. Obrigado por virem passear comigo um pouco hoje, obrigado por acompanhar a gente sempre. E nos próximos dias tem mais. Até! A gente chegou ali embaixo. Você é do pai e da mãe. Obrigada. É pra mim, seu folgado. Senta aí. Para. Para. Para. Eu trouxe teu brinquedo pra quê? Ó. Ó. A gente chegou ali embaixo, aí ele sabe direitinho onde no já, né? Aí ele veio, veio subindo pela escada e a cada, cada andar ele parava, ficava olhando pra porta, olhava <risos> pra mim assim... Aí eu pensei que mais um... Puxou! Faz de conta que você ia ficar a só agora, só lá Eu amo o cheiro de malha nova. Ai que delícia! Minha prima tem uma loja de pijamas, tipo pijamas lindos, assim. Eu vou deixar o site, o endereço do site dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse pijama é de lá, meu roupão cinza novo é de lá e o pijama do Dani é de lá. Mas eu não vou abrir a parte, né? Isso o pai comprou pra você. Olha, essa é pra você. Servi de cinco receitas criativas para arrebatar até o carnívoro mais convicto. Eu ah, não falo sim, que a comida sim. de dele é ruim, eu só eu vou continuar comendo carne. Isso também é pra você pedir E esse é o seu presente de Natal e de aniversário. Oh, que é um pé de cada. <risos> você sabia meu número? Acho que sim. <risos> pés, sim. Yes. muito massa, Olha. né? Uhum. Eu achei demais isso aí. E nem é só um pé? <risos> <risos> que massa, <risos> obrigada. Nossa, Nossa eu tava trate de parar de usar ipanema na chinelas. Né? Uhum. <risos> <risos> que meio vergonha. Eu tava realmente precisando de chinelo <risos> O pomo... Você viu que o pão roeu Não, não é? Sério? Foi o primeiro sapato que ele, ele roeu Ai, que massa! Que legal, né? Nossa, que lindo! Eu tava esperando tipo uma bala assim <risos> Obrigada! É. Tigela mexicana de quinoa, farro e amaranto O que é farro? Tá escrito errado, é com B no começo <risos> Se mexer com o ambiente, ela nem chega a grudar assim, ela dá uma queimadinha. Como fazer batata suíça com o Samuel? <risos> Pronto, nós chegamos em casa. Olha que ele tá. Tava procurando algum brinquedo dele. O que, que tem aí, Bo? Calma. O que, que tem ali? Ah, aquela bola! Mas agora não é hora de brincar, na verdade, né? Porque quase meia-noite a gente acabou de chegar em casa e a gente vai dormir agora. Gente, obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Um, deixa um comentário se você quiser. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, por favor. E... Espero que vocês tenham um bom resto de dia Eu vou dormir agora Boa noite E até amanhã Ou até o próximo vídeo Tchau